Será que dá para viver de apostas esportivas? Olha só isso aqui, esse é o valor da minha banca hoje, tá? um pouco mais de R$ reais. Acabei de pegar essa entrada aqui, olha só, com R$ 200, reais, voltou R$ 440 reais no total. Ou seja, R$ 240 reais de lucro em apenas uma entrada. Né? E aí a grande questão é, dá para viver neste mercado? Se liga até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo isso nesse exato momento.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 Sobre isso não, tá bom? Queria te mostrar isso, mas eu não tô aqui pra falar sobre meu treinamento não. Se você quiser saber mais sobre o Troca Milionária, sobre os grupos VIPs, vou deixar o um link aqui na descrição desse vídeo pra você saber mais, tá bom? Bom, o assunto do vídeo de hoje, a grande questão do vídeo de hoje é dá pra ganhar dinheiro e se manter apenas o mercado esportivo, apenas as apostas esportivas? Tipo, dá pra largar o emprego, chutar a bunda do patrão pra viver deste mercado? Meu marido tem dois empregos, eu não tenho que ficar aqui. Bom, sim, dá pra você ganhar. Uma boa grana neste mercado com após-esportivas, tá? Assim como você viu, por exemplo, os meus resultados no início do vídeo, agora o resultado desse alunos, dá pra você ganhar uma boa grana. Só que você precisa entender alguns pontos interessantes. Nossa Senhora, volta, peraí.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 Tá? eu não tô aqui para te iludir, então eu não, não, não, não vai rolar, tá? eu não tô aqui para falar para você coisas bonitinhas, tá? eu não tô dizendo que você não pode crescer a sua banca e chegar nesse resultado, tá bom? que isso fique muito claro para você, eu só tô dizendo que muitas pessoas viram e falam assim, Ah, eu vou depositar 30 reais na Bet365 e vou ganhar 100 reais por dia para começar, não,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 E aí a gente acaba quebrando a cara muitas vezes, aí se desmotiva, fala que não funciona, que não dá certo, que não sei o que Então eu posso parecer um pouco duro falando essas coisas com você, eu posso parecer um pouco chato Mas eu prefiro ser chato e mandar real aqui pra você agora, do que ficar falando coisas que vai te iludir para depois você quebrar a cara, entendeu? Então pra finalizar, uma outra dica pra finalizar deixo pra você é, foca mais, tá?